Já? Hum. Ah, tudo bem? Não? Ah, Um Sentido, ah? Sentido, assim, com a dúvida, não? Sim, Um, sentido sintomático Assim, isso depende da sistemática da percepção de como se assiste e dá assistência ao que a ele é expressado, dada a maneira com que seu instinto foi educado, incluso, excluído, dada a forma com que a organização foi constituída, dada a consideração de prioridade e priorização de fatores diante das conexões e interconexões para desenvolvimento sobre o crivo do que se tem como importante ou importância social em forma ou formato da condição coletiva ou individual dos seres que tem como estigma a forma de ser ou modelo indiretamente subjetivamente explícito, conduzindo de maneira não consciente todos os aspectos subcondicionados dos seres por meio da mídia e dos meios, por meio da família, por meio da escola, por meio dos amigos. Logo, todos os sintomas se tornam assintomáticos porque se formam como costume. Dada ao costume ou acostumar com o desconforto, onde, questionavelmente, essa adaptação ao desconforto como padrão comum é chamado de desenvolvimento, dada a justificativa do desconforto, dada a expressão ou incoerência justificada, onde padrões não lógicos são atribuídos e sustentados são fatores naturais, socioculturais, econômicos, políticos, legais, fatores históricos, fatores dadas a condições de insegurança por inúmeros meios. Autoritarismo familiar, autoritarismo sistêmico, autoritarismo educacional, Repressão, as mutações e as mudanças dadas às evoluções constantes dos seres em constante mudança. Onde não há consistência ou coerência. Onde não há sustentabilidade, pois o ser se sustenta ante ao que ele é normal, normal. E assim se tem uma atenção significativa ou uma significativação da atenção filtrando os aspectos da felicidade, da igualdade, da serenidade, da sociedade, do equilíbrio, sendo independente do meio ou do sistema, independente do argumento ou do nome sendo a essência ou a natureza do que é falado. A natureza da expressão do indivíduo é observar a sua conduta e simplificar a sua estrutura, matriz. Seu ponto focal, seu ponto inicial, seu ponto de expressão fundamental sendo esse o meio para esclarecimento e direcionamento do presente, com sustentação e sustentabilidade, onde as habilidades estão coerentes não ao ambiente doentio, mas ao ambiente que está florescendo, dada a saúde ou a busca da saúde em meio à felicidade, que é o meio que tantos buscam, para a mediação ordinal dada às somas ordinárias que, por meio de intervalos naturais, cíclicos, trazem efetivamente uma forma conceituosa, conceituada para exclusão do desconforto e da dor não necessária, da dor não escolhida, da dor imposta, e em meio ao coração ou à matriz da existência, a dor não tem eficiência, e graças a Deus, ó. hoje mais dúvida, hoje só é só, hein? paz, não? paz, não? paz, paz,